Isso é uma coisa para se pensar, eu acho que é uma questão de genitais, se o homossexual tiver amputado o genital, ele pode entrar no banheiro das mulheres, porque ele é uma mulher, e se a mulher homossexual, ela tiver implantado o genital masculino, ela não pode entrar no banheiro das mulheres, pode entrar no masculino porque a gente nunca sabe quando pode ter uma recaída e voltar ao sexo normal com a intenção da pessoa quando entra no banheiro diferenciado né? então eu acho que tem que continuar assim, homem no banheiro dos homens e as mulheres no banheiro das mulheres né? mesmo que ela tenha que nem a Tammy Gretchen, ela tirou os seios e tal, mas ela ainda tem a vagina, então ela tem que ir no banheiro das mulheres, não tem essa, porque mentalmente não é mulher, vai no banheiro dos homens, aí pode dar confusão lá com os homens, porque na hora H a gente não sabe quem pode estar tá lá e o que vai entender, ver uma, uma mulher é, tipo urinando no banheiro dos homens, um monte de homem ver aquilo lá, não se sabe a reação, né. Não é casual, não é interessante. Então, eu acho que deve continuar como está, pelos genitais. Isso deve ser incidente no julgamento. Tem o genital masculino, vai no, gen... no sanitário masculino. Tem o genital feminino, vai no banheiro feminino. Porque também a mulher não pode entrar no banheiro masculino e urinar sentada. Né? Isso que você tem que levar em consideração maior O homem, ele pode urinar até numa árvore Mas a mulher não pode parar no meio da rua Levantar a perna e urinar numa árvore Como é que faz? Né? Então eu acho que permaneça como está, está tudo bem Sem essa aí, tá certo?